Fala galera, beleza? Tô andando aqui com mais um vídeo Calma aí, calma aí, rapaziada estão tão aqui Aí rapaziada, agora tô mais limpo Rapaziada, dessa vez eu tô trazendo mais um daily vlog Dessa vez rapaziada, trazendo mais um daily vlog Bom rapaziada, o vídeo de hoje, mano Eu vim mostrar um bagulho pra vocês que Na verdade eu já, já usei o bagulho E já usei bastante vezes e, mano, é muito confortável, na moral É, vocês já viram no título, na verdade Então eu ia fazer um mistério, acabei não fazendo um mistério Rapaziada é, comprei rapaz. Se tiver um pouco escuro aí, é porque eu troquei de câmera. Acabou a bateria da da Kemp. Então, como eu tava falando, eu tinha comprado o tênis, mas eu ia mostrar ele. Eu ia fazer um vídeo do unboxing, abrindo ele e tal. Mas só que, como tava perto no Natal, acabou sendo muito corrido e não consegui fazer o vídeo pra mostrar pra vocês. Tá ligado? E rapaziada, o tênis é muito fora, se liga. Rapaziada, esse é meu tênis novo, um novo Lebron aí. Mano, para quem não sabe, eu sou muito fã de basquete, tá ligado? Muito fã desses tênis aqui, mano. Pensa no conforto, velho. Tipo, ele é muito macio, tá ligado? Mano, se liga só nos detalhes dele, rapaz. Eu não sei se ele é a é prova da água, porque o outro que eu tenho aqui, ele, ele é realmente é a prova da água, tá ligado? Ele não molha dentro. Aquele ali que eu tenho também é LeBron, também é do do LeBron James, da marca LeBron James. E, mano, aquele ali é para mim o mais top, tá ligado? E só que eu não uso ele porque no, no verão ele é muito ruim de usar porque ele é muito caô. É, ele é um tênis que esquenta muito, então tipo, toda vez que eu jogava, é, joguei basquete com ele, aquecia muito meu, meu pé, tá ligado? Aí eu falei, ah, não vou usar no verão, vou usar só no inverno. Pra quando esfriar eu tenho um tênis pra, pra usar no frio. Aí eu precisava de mais um tênis que não seria esse, tá ligado? Que eu tô usando porque eu precisava de mais um pra. Quando tivesse esse lavando, eu teria outro pra usar, tá ligado? Aí eu queria mais um tênis é, desse estilo aqui, tá ligado? E esse branco aqui meu também é confortável pra caramba. Só que... mano não dá. Esse tênis, esse tênis é tipo... É o estilo do estilo, tá ligado? Até tá até meio batido aqui, mas... Dá pra, dá pra tirar com água isso aqui. Eu... Rapaziada, se você... Rapaziada, se vocês querem que eu fico, é, mostre essas coisas pra vocês de também as conquistas assim pessoais e tipo teclado mouse essas paradas é até legal para a galera que for comprar também é saber qual comprar tá ligado então o preço básico desse daqui calma é que tá sujo aqui? esse daqui custou 800 e pouco tá ligado rapaziada não foi tão mas se você, mas vocês foram comprar um tênis de basquete compra um tênis básico mesmo para vocês sentirem a pegada do tênis tá ligado? vai comprar um tênis cara de 1.200 reais que aí tu não vai gostar e tu vai jogar o dinheiro fora tá ligado então é, compre um tênis básico um tênis que você realmente achar muito bonito e confortável tá ligado porque às vezes tem uns um tênis de basquete que são são meio duros tá ligado normalmente o Jordan e os os, os tênis mais reto assim eles são mais duros tá ligado eu não, eu não gosto desse tipo desse tipo de tênis aí eu já gosto mais um dos basiquinhos assim e que é mais confortável de usar também é isso aí rapaziada tamo junto até o próximo não um de vlog é mais um vlog mesmo mostrando meu tênis se você curtiu deixe seu like comenta aí que vocês acharam do tênis e comenta aí se vocês querem que eu. De, mostro o teclado pra vocês Meu setup atualizado 2023, comenta aí Então é isso aí rapaziada, tô indo nessa Até o próximo vídeo, fui